E aí pessoal tudo bem? que quem falou foi tu? E aí pessoal tudo bem? que quem falou foi tu? E aí pessoal tudo bem? que quem falou foi tu? Eu vou mostrar pra vocês o ponto mais colorado da Araponga. Eu sou o Pogo